Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu estou em Gramado, Rua Coberta, famosa Rua Coberta de Gramado. Hoje eu quero que você venha comigo, quero te fazer um convite para você que gosta de ganhar dinheiro investindo em imóveis. A construtora PRG, uma ramificação da construtora Lagueto, uma das empresas da Lagueto, uma das mais famosas aqui na Serra Gaúcha, com vários empreendimentos, tanto residencial como hoteleiro, já entregues aqui. Muitos investidores, inclusive famosos, jogadores de futebol, investem em imóveis com essa consultora. E hoje chegou a sua vez, sua oportunidade, a sua chance, você está recebendo a notícia em primeira mão, de um lançamento maravilhoso, que é o Vista, aqui em Gramado, próximo ao Rocoberto, 1,5 km, Quero que você venha comigo conhecer mais desse empreendimento maravilhoso aqui de Gramado. Vamos lá? Chega aí! Estamos na frente do Festival de Cinema de Gramado, na frente da Rua Coberta, e agora nós vamos lá ver o terreno onde vai ser o empreendimento. Vem comigo! Olha só gente, chegamos aqui na área do empreendimento, uma área nobre, uma área em meio à natureza, com uma linda vista. O nome do empreendimento já fala que é vista, né? Serão 30 apartamentos, 28 apartamentos de duas suítes e dois, apenas dois apartamentos de uma unidade. 64 a 113 metros privativo, 4.800 metros quadrados de área em meia natureza, sendo apenas 4.600 metros de área construída. E o melhor, gente, ó, de toda a infraestrutura que tem empreendimento, ele vai ter uma trilha em meia mata suspensa. Pouquíssimos empreendimento ou talvez nenhum outro empreendimento fez uma trilha em meia mata suspensa. Dá uma olhada comigo as imagens aéreas que a gente fez do local do empreendimento. Pessoal, olha só, falar um pouco mais dos apartamentos, tá? Os apartamentos vão ter lareira e churrasqueira, espera para split, espera para calefação, piso porcelanato nas áreas molhadas, cozinha, área de serviço, piso vinírico nas áreas privativa e social. Além de tudo isso, aberturas de PVC e vidros duplo. Alto padrão construtivo de uma das consultoras mais renomadas da Serra Gaúcha. Gente, nós estamos agora aqui com a Caroline Ramos, comercial, gerente de vendas aqui da PRG Construtora e ela vai falar alguns tópicos muito importantes, por que investir em gramado sobre a construtora e eu quero te dar as boas-vindas, seja bem-vinda, Carol, ao nosso canal. Obrigada, também a gente está recebendo hoje vocês aqui no nosso espaço do lounge da PRG, que é um espaço novo que a gente confeccionou para os clientes, para os corretores, para que todos eles possam visitar e saber e sentir um pouquinho mais do que a construtora oferece nos seus empreendimentos. É um gostinho do que a gente entrega nos empreendimentos, esse espaço que nós criamos aqui. Que bacana, que legal. Uh, Carol, o nosso canal, ele é um canal que abrange o mundo todo já, né? A gente atendeu clientes de várias regiões do mundo, né? E eu quero começar perguntando para ti, porque tem gente, pessoas que não conhecem a PRG. Eu quero te perguntar... Quem é a PRG, construtora, quantos anos que ela está aí no mercado? Isso, então assim, a construtora PRG, ela é um, digamos assim, ela é um braço, ela é uma parte do, da rede do Grupo Lagueto de Hotéis. Eu acredito que o Grupo Lagueto de Hotéis é uma rede conhecida nacionalmente já, né? Até acredito que internacionalmente, Sim. né? E, então nós somos assim, é o me, é, somos o mesmo grupo societário, nasceu do mesmo grupo societário da Rede Lagueto. Só que com a intenção de construir só empreendimentos residenciais aqui na Serra Gaúcha, a gente então sentiu necessidade de criar a PRG. A PRG ela tem 11 anos no mercado já, só com construções residenciais. E as nossas Legal. construções hoje são bem uh, localizadas, é Gramado e Canela. Gramado e Canela. Uma, uma outra situação, para quem não lembra, não conhece, quem gosta de futebol vai lembrar, né? O Grêmio, o melhor time do Sul. Não estou brincando. Não. <risos> Coragem, foi não vou foi, <risos> foi o Grêmio, a, inclusive a Lagueto era patrocinadora do Grêmio, né? E do Inter também, do na Inter realidade também. da, da, dupla, da Grenal. dupla Grenal, nós foi. temos vários clientes nossos que são que jogadores bacana. de futebol, Ele, o, o, os jogadores de futebol eles são bons investidores, né? eles, eles, eles investem, investem muito no ramo imobiliário e muitos deles são nossos clientes, a gente realmente patrocinava e patrocinou por um bom tempo a dupla Grenal. Bacana, e uma, uma pergunta para quem, Gramado já é famoso mundialmente, mas vamos falar algo que vai surpreender as pessoas, uh, quanto por que investir em Gramado, Carol? Isso, então assim, só explicando um pouquinho sobre os nossos números, hoje a gente tem em, em obras acontecendo aqui em Gramado, nós estamos falando de seis obras, em andamento, fora algumas que a gente já está entregando também, né? Mas a gente está falando de 25 mil metros de obras em andamento numa cidade de Gramado e entre Gramado e Canela, onde a gente tem um plano diretor que a gente não pode subir mais do que quatro cinco andares, quatro né? Andares. E quatro andares. Então, o que, que acontece isso para uma cidade como Gramado e Canela, onde a gente tem esse limitador, é muito importante, porque nós estamos falando então de seis obras em andamento. Na, em todas as nossas obras, contabilizando tudo também com algumas obras que nós fizemos, uh, muito, muitas em, no Golden ou em função da Rede Lagueto, nós temos mais de 170 mil metros de obras concluídas. Tá? mais investir em gramado, o que, que atrai muito os nossos clientes, principalmente clientes que não reside no Brasil, clientes que não residem aqui no Rio Grande do Sul, eles veem um potencial econômico muito forte. A gente tem uma quantidade de parques enorme, e cada vez mais os investidores externos vêm fazendo parques aqui. A gente agora vai ter lançamentos do Parque da Mônica, aquela quadra de basquete da NBA, então, assim, Sim, são muitos sabia. atrativos. Então, a gente acaba não sabendo, é tanta coisa <risos> que acontece, Sim. que a gente não acaba não sabendo tudo o que, que tem aqui. Mas o que, que acontece? O cliente que vem passar as férias aqui, ele tem uma quantidade de atrativos tão grandes para fazer nas, nas duas cidades, entre as duas cidades, que uma semana, três, quatro dias, não, não, não comporta mais. Então, ele acaba retornando. E o que, que a gente verificou com isso? Que esse público que tem esse, esse potencial investidor, está investindo na compra de imóveis para locação de temporada. Então, a gente tem um, um, um, um número de clientes que tem ganhado um valor considerável, bem expressivo, aí, bem expressivo em locação de temporada para atender esse público que hoje não fica Sim. mais 3, 4 dias tem Ontem eu estava conversando com uma cliente nossa, aqui. ela tem um loft de 28 metros quadrados. Sim. E, e ela fez um resumo anual do que ela conseguiu render com esse loft. Dos rendimentos dela. Deu a média de 7 mil por mês. Mas é exatamente isso. O loft de um quarto. O loft de um quarto. Se tu estivesse falando metros. de um apartamento de dois dormitórios, então tu rentabiliza mais. mais ainda. né? Inclusive, o aluguel aqui, então, pelo RNB, dá mais renda que vários imóveis comerciais de outras cidades. Não, Hoje em dia, a questão de tu ter um imóvel em Gramado e Canela, ele, ele é considerado um imóvel de alta liquidez. Porque é muito mais fácil tu transformar esse imóvel, caso tu queira só vender, Sim. É muito mais fácil a procura, é muito maior do que em outras regiões. Sim. E por Gramado ser realmente o que a gente chama, assim, uma Disney brasileira, ela atrai muitas pessoas anualmente. A gente está falando de uma sazonalidade que não existe mais na região. A gente tem é, coisas acontecendo em janeiro, fevereiro, março, abril maio, é, em todas eu uma, as épocas. Eu vi no né? site da prefeitura um uns dias atrás, que Gramado tem 370 e poucas atrações turísticas no ano, praticamente uma por dia. Uma por dia e, e cada vez mais acontecendo. A gente visualiza assim, ó, vamos supor, nós temos alguns parceiros nossos que até na nossa revista da construtora uh, são nossos parceiros, o próprio Red Rock Café, por exemplo. Que o Heart Rock Café ele é um, um empreendimento que no mundo ele não coloca lojas onde não tem um potencial econômico, onde não tem um potencial de, de turistas Sim. grande. Se nós formos pensar numa cidade como Gramado, que tem mais ou menos 37 mil habitantes, nós não teríamos como comportar, em termos de habitantes, esse é. número pouco, do muito pouco, né? muito pouco. Mas a quantidade de turistas, a gente está falando de 9 milhões de turistas Nossa. ao ano. Na época de Páscoa, por exemplo, só no fim de semana, só sábado, sexta, sábado e domingo, nós tivemos 300 mil pessoas, né? Nossa. Então, assim, a cidade, ela, ela absorve, ela comporta realmente uma quantidade muito grande de turistas. Uma, uma outra pergunta, Carol, então, aqui, na uh, questão de por que investir em Gramado. Uh, o imóvel hoje que, por exemplo, no Vista, que a gente está fal falando sobre o empreendimento Vista, o cliente que vai comprar um imóvel ali até ficar pronto, que é final de 2024, né? Isso, nós estamos Quanto? falando aí, no total 36 meses, mas como nós já iniciamos as obras, a gente entrega 2024. ele por dezembro de 24. Quantos por cento o cliente vai ganhar até a entrega da chave no imóvel? A gente tem uma estimativa, tá? Sim. A gente tem assim, se o, se o cliente hoje tiver um valor fixo, que ou ele pode aplicar em outras outras frentes como Tesouro Direto, ou ele pode Sim, aplicar CDB em, né, CDB, então. enfim. No, aplica, primeiro que o imóvel é um, é um bem mais seguro, é mais né? Seguro, Já exatamente. fica para a família, é um bem que que ele trabalha para ti após Sim. a entrega, né? Mas a gente tranquilamente aí tá falando se a gente só contabilizar o INCC mensal que dá que tem dado Sim. ao ano aí 14, 12, 14%. Doze, a, por cento, a gente tem tranquilo assim clientes nossos que eles rentabilizam aí por volta de 50 às vezes até mais por cento assim 50%. nesses três anos até teve clientes que, assim. que ganharam quase 70 por cento na valoração Nossa. do seu imóvel. Né? Que a gente tem um apartamento ali no Vista que ele tá um milhão, um milhão e pouquinho, vamos ao para um milhão uhum. daqui três anos então ele vai estar em torno de dois milhões pronto. É porque na realidade nós estamos falando do um empreendimento onde a localização dele é central Apesar da, gente, apesar da gente estar muito próximo do centro, a gente está falando de uh, 1.500 metros do centro é, pela rua, né? Ali. Isso, fez vocês fizeram, vocês vão mostrar depois o vídeo ali do nosso tapume e tudo. Ele é uma área... Próxima ao centro de Gramado, mas ela é muito arborizada, é uma área bem valorizada de Gramado. É então, assim, a escolha das localizações dos nossos imóveis, elas são bem pensadas para que o cliente possa rentabilizar esse ganho no momento da entrega. E após a entrega, ele mobiliando o apartamento dele, ele colocando para o uso, ou enfim, para locação, para o mercado, o imóvel trabalha para ele. Então, é uma preocupação a menos que a gente tem, a gente as locações são durante o ano inteiro inclusive né? tem se vocês não sabem tem empresas que administram aluguéis só pelo anb então você A não se preocupa com nada isso só só deixa para eles e, e, e tem um ganho. Uma, uma outra pergunta carol que é que é importante também uh, principalmente para quem uh, não conhece aqui é construtor e tal Uh, vocês, na condição de pagamento durante a obra, vocês facilitam o pagamento também, né? Exatamente. A gente sempre dá para o cliente uma opção ampla de, de, de fazer o parcelamento direto com a construtora, né? fazer o financiamento direto com a construtora. E a gente dá uma ideia né, para o cliente para que ele possa sair de um norte. Ah, normalmente a gente faz uma tabela bem extensa que, que né que, que exemplo, compreende esses 36 meses de por obra. Por exemplo, se o cliente te der lá um milhão, Sim. vamos trabalhar com essa hipótese, tá, gente? Para ser redondo aqui. Um milhão, o cliente vai te dar 40%, que é 400 mil de entrada, e vai dividir ali em parcelas e reforços durante a obra. Parcelas, um reforços durante a obra e um saldo na chave. Vezes. Esse saldo na chave após a individualização das matrículas também podem ser financiados então, pelo bancário, banco. Né? Olha só que legal, tipo assim, então o cliente deu 400 mil, pode parcelar, sei lá, 300 mil, 700 e na chave, ele vai ter um saldo de 300 mil e o imóvel já vai valer quase 2 milhões. É, exatamente. Não vai ter pagado nem todo o imóvel ainda. Ele já, já, já começa a mobiliar, ele já pode até rentabilizar, pagar as parcelas, enfim, com toda Sim. a rentabilidade que o imóvel vai dar para ele. É, Mas é de acordo com a, o, o cliente monta junto com a gente e com o corretor de imóveis. Fica ficar melhor para ele. Exatamente, quais são as condições para uma, uma coisa muito importante, muitas consultoras, quando parcelam, elas colocam IGPM, mais 1%, alguma coisa assim, a PRG é só INCC? Não, a gente tem o NCC durante todo o prazo de obra. Durante a obra, é normal. Por, por, por, por, por prazo da construtora, o, a correção é, é o NCC durante a obra. Após a entrega das chaves, das individualizações sim. de matrícula, sim, a gente tem o IGPM. O IGPM. Eu acho que, então, era, era isso aí, Carol. Nós queria perguntar para ti, então... Fica então o convite para o pessoal aí vir conhecer tanto o espaço da PRG, conhecer o local da obra aqui. E também, se você tiver interesse, tiver algum imóvel, a PRG estuda também, né? Receber Chilamos aqui da em gramado, mãe, né? Sim, da ação, sim, né? Sim. Eu acho que era isso aí, eu quero te agradecer então, Carol. Claro. Muito obrigado pela entrevista e. Obrigada, aguardamos vocês junto com o pessoal aqui da imobiliária para vir aqui a Gramado. É sempre muito gostoso vir aqui, né? É mesmo um passeio, que seja para passear. Né? <risos> e conhecer também o nosso novo espaço do Lounge do PRG, que fica no espaço do Vita Boulevard. Tranquilo, gente. Obrigado. Então, continuamos o nosso vídeo vamos visitar o local agora, tá bom? Obrigado, Carol. Obrigada.